Vai embora junto com a sujeira. Velhas bactérias mando embora embaixo da torneira. Água uma, água outra. Água uma, mão. Na sopa do neném Que que tem na sopa do neném Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três Que que tem na sopa do neném o que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem barinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três! O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? E aí Nunca. Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal É uma coisa natural É barata e não faz mal De qualquer marca é tudo igual quando a gente está meio enjoado Quando a gente está passando mal Quando a gente fica aperreado Bolacha de água e sal. I A limonada, calda de cana, a laranjada, todo líquido é bacana, mas não me engana. Suco de uva, de qualquer fruta, mas tem um líquido. Se compra com dinheiro. O meu líquido, líquido favorito é a, do meu é a água do meu filtro. Ele é puro e verdadeiro, natural do mundo inteiro. O, o meu líquido, líquido favorito é a água do meu filtro. A limonada, caldo de cana, a laranjada, Todo líquido Do líquido mata a sede, demais, não me anima. Refrigerante é refrescante. Então faça como eu e tchau! Vamos pipocar? Pega, pega, pipoca, pipoca, pipoca, pipoca pipoca, pipoca, pipoca, bangu, bangu, pipoca, pipoca, pipoca, Pou, po, pouco a pipoca, pipoca, pipoca, pipoca, corpo, corpo, pipoca, pipoca, pipoca, corre, corre, pipoca, pipoca, pipoca, recu, recu, pipoca, pipoca, pipoca, chico, chico, pipoca, pipoca, pipoca, taco, taco, pipoca, pipoca, pipoca, pata, pata, pipoca, pipoca, pipoca, boca, boca Kritica. pipoca, pipoca, pipoca, trepa, trepa, pipoca, pipoca, pipoca, puxa, puxa, pipoca, pipoca, pipoca, pula, pula, pipoca, pipoca, pipoca, esconde, esconde, pipoca, pipoca, pipoca, hora, hora, pipoca, pipoca, pipoca, dia, dia, pipoca, pipoca, pipoca, passo a passo, pipoca, pipoca, pipoca, cara, cara, pipoca, pipoca, pipoca.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 pouco pipoca pipoca pipoca corpo corpo pipoca pipoca pipoca corre corre pipoca pipoca pipoca Reco, recup pipoca pipoca pipoca chico chico pipoca pipoca pipoca taco taco pipoca pipoca pipoca Bata,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 Também. Da floresta da Tijuca ao sertão do Ceará Do Egito até a China, do Saara ao Canadá Todo bicho quer brincar, mas é hora de mamar Mamãe bicho tem paciência e não cansa de chamar Diz que se passar da hora o bichinho vai chorar maca